E aí pessoal tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ajudando você que está tentando criar um Universal é, Analytics né do Google Analytics e não está conseguindo porque em 2021 teve uma atualização né, para para o Analytics 4 e aí você que tem e esse tipo loja integrada que para configurar o o Analytics né Google Analytics precisa desse UA, A Universal código né da Universal Analytics né e não tá dando certo mas é um detalhezinho que a gente não presta atenção e no vídeo de hoje eu vou te ajudar a você criar o seu Universal é assim pessoal vamos lá colocar aqui no, no pesquisa Google Analytics né Google Analytics eu já até coloquei aqui no hora entregar porque eu tava apanhando para para descobrir e não tava conseguindo até de tanto muito apanhar eu consegui ver um detalhezinho que resolveu Google Analytics, vocês vão entrar aí no Google Analytics de vocês. Eu estou partindo do, do pressuposto que você já tem a sua conta de Gmail e você só está apanhando para descobrir o código universal, certo? Senão você vai ter que fazer o login, aí você vai ter que criar lá em cima é, uma conta, né? Então, pessoal, estou entrando aqui na minha conta, né? Deixa eu carregar. Ó, vocês podem ver que eu já estou logado aqui com a minha com o meu usuário ó. vocês já podem ver também aqui que eu já tô na minha conta ó. se você que não tem nenhuma conta você vai criar a sua conta tá então pessoal já tenho a minha conta aqui vou entrar nela aqui ó vocês podem ver ó tá aqui ela se não tem você cria a sua tá tá aqui ela você verifica se a sua conta tá aqui e aí pessoal vem aqui em administrador e aqui nessa tela pessoal você vai selecionar a conta que você criou tá você seleciona a conta que você criou você presta minha atenção aqui se aqui tá selecionada a conta para o site que você quer criar o Universal Analytics né e aqui você também é, se tiver selecionado algum deixa para lá porque aqui a gente vai criar o Universal Analytics você clicar aqui ó em criar propriedades Aqui você vai dar um nome para propriedades. Eu vou colocar aqui o ar que é o A da minha do meu site, né? Da minha loja. Aí eu venho aqui, coloco Brasil. Vou colocar Brasil. Onde você tiver no planeta aí você você coloca aí o seu Brasil. Se tiver em Portugal, Estados Unidos. Então eu vou selecionar aqui Brasil, aqui eu vou selecionar São Paulo e aqui eu vou selecionar a moeda do Brasil, real. Real, pronto. Aí aqui ó pessoal, vou clicar aqui em Mostrar Opções Avançadas. Preste bem atenção, ó, clicar em Opções Avançadas. E aqui pessoal, você vai marcar. Ó, aqui é o pulo do gato que eu não tava é, fazendo. Eu só vinha aqui ó e já clicava em próximo Aí ele gerava um código g né que não serve lá para no caso do meu caso loja integrada ou você que está precisando desse código A para qualquer outro tipo de configuração então você vai clicar aqui em mostrar opções avançadas vai marcar aqui ó habilitou tá e aqui você vai colocar o nome do seu site no caso do meu aqui é o acrimporte tá que eu tô que eu tô criando vou copiar vou colar aqui você cola do seu se atente aqui para apagar essa essa parte aqui porque que já tem ó ó criar uma propriedade Google Analytics não olha só até tá, tá vendo aqui não porque aqui ele vai clicar, criar aquele código G e você tá querendo o A. que no caso da minha aqui ó loja integrada aqui ó ela usa o ar tá então vamos lá vou aqui de novo, vou marcar aqui, ó, pessoal. Próximo. Aqui, pessoal, é, é umas perguntas, né? O que você que Eu vou colocar aqui que é minha computadores e eletrônicos. É pequena, minha lojinha online. E aqui eu posso marcar tudo aqui. Você veja aí o que, que você quer marcar. Eu vou marcar tudo para você ver o que, que você quer, tá? Vou desmarcar esse outro aqui e vou criar. Vamos lá, vamos lá vamos aguardar se tá aqui pessoal ó viu só então pessoal é dessa forma que você vai criar o ar para a sua loja integrada e se você não tá conseguindo não estava conseguindo criar esse código ID de acompanhamento agora você vai tá eu espero ter ajudado vocês um forte abraço qualquer dúvida pode fazer uma pergunta aí que eu vou ajudar vocês tá bom valeu tchau tchau